Oiê, gente, tudo bem? Bom, mais um vídeo aqui pro canal. Ai, faz muito tempo que eu não gravo, meu Deus. Mas também não vem acontecendo muita coisa. Bom, a novidade é que eu me mudei, sim. É... Ui, vocês viram o último vídeo que eu postei? Não o último, né? Mas teve um vídeo da mudança que eu mudei e tal. Em 2021 eu morei num lugar quase o ano inteiro. E no finalzinho eu me mudei. E agora eu me mudei de novo. Por que, que eu me mudei? É... Vamos lá. O lugar pra onde eu fui, primeiro e principal, é... não era para sempre, né? Era uma saída assim, assim estratégica. Porque onde eu tava morando antes estava muito caro. Tipo, tinha me aumentado bastante. E o valor que eu tava pagando é, não tava dando. Até dava, mas eu não queria pagar tanto dinheiro. E as condições não tava é, como eu queria, né? Então eu consegui esse outro lugar mais barato e fui. É, tudo muito bem, mas acontece que eu não tava me sentindo totalmente cômodo, né? O quarto era enorme maravilhoso. Mas não sei, tinha algumas coisinhas que estavam me incomodando bastante. Então eu preferi, ir, eu preferi sair, né? É, e foi algo assim, repentino, do nada, do dia pra noite. É, a minha amiga é, morava num apartamento, né? A Gabi. E ela tava, né, eu comentei pra ela que eu tava querendo mudar, tal. E ela falou que também tava querendo buscar, blá, blá, blá, coisas que aconteceu. Aí eu perguntei pra ela se ela queria é, dividir, né. E ela falou que sim, tal. Aí a gente tá dividindo o um apartamento. É, nesses dois últimos dias ela não dormiu em casa, então eu me senti assim que, ah... Eu não sei se eu já tinha me sentido assim de realmente morar sozinho. Eu não, como eu, eu acabei de falar, não tô morando sozinha, tô morando com ela. Mas como ela não veio, então, né, eu fiquei sozinho. É Lógico, eu saio pra trabalhar, tudo. Mas essa sensação de liberdade, ah, eu precisava muito, muito, muito, muito. Então, eu estou muito feliz por conta disso, meninas. É, estou num bairro que se chama Saavedra. É, não é tão conhecido Quero saber Tem uma série de vídeos que eu quero fazer Mostrando é, Buenos Aires e tal é, E muitos lugares Que ninguém mostra, né? Eu já vi vários vídeos aí na internet Pessoas falando, ah, eu vou mostrar pra você Todo Buenos Aires E acaba indo nos mesmos lugares de sempre Como Recoleta Retiro Palermo, Belgrano Que é um dos melhores bairro da cidade, que é o bairro que eu mais amo, mas tipo assim não mostra tudo realmente, por exemplo esse bairro Saavedra eu conheci ele em 2020 quando eu comecei a trabalhar né, e eu comecei a sair bastante e ver né, e conhecer mais a cidade em bicicleta, bom, é um apartamento dois ambientes e... Ai, nada, eu estou um pouco cansado, daqui a pouco eu tenho que sair para ir pra aula Porque agora, né, eu tô mais longe E eu me sujei, agora eu tô mais longe Eu tô mais longe, né, e eu vou mostrar para vocês, bebidas, um pouquinho do apartamento Ai, pera Bom, aqui eu estou no quarto Não reparem a bagunça. É um quarto relativamente grande, né? Tem uma cama só, a gente divide a cama por agora. Aqui temos... aí Um banhe banheiro, que é também pequenininho. A banheira. Aqui tem... Tem bidet, tem, né? Privada. Um pequeno corredorzinho. tá limpando. Aqui, uma cozinha pequena. Geladeira. Cozinhei já hoje. Cozinha pequena. E... O living. Tem uma mesa né, a mochila, coisas da minha amiga, e, né, e aqui entrando, pera que eu tranquei com chave, Aqui, o primeiro andar já dá tá lá pra rua Depois eu mostro E aqui eu amarro a minha bicicleta Né? É... Vou entrar. <risos> e é isso, um apartamento bem pequenininho Mas Estou muito feliz Muito aconchegado Não existe essa palavra, mas ok E... É isso, gente eu Tô morando aqui com ela agora é, não sei até quando, mas eu espero que por muito tempo, né? O que acontece de Buenos Aires... Ai, o que acontece de Buenos Aires é que as coisas... Apartamento e para alugar, hoje em dia, tá muito difícil e muito caro. Então, né? Vale mais a pena você compartilhar com alguém. Bom, é isso. É... Eu tô, eu, tô me, eu tô me sentindo muito feliz, muito livre. Na onde eu tava, tipo, a cozinha era suja. Tipo assim, a dona maravilhosa, o dono também. O banheiro era muito bom, mas tipo assim... Tava me incomodando demais, porque fazia muito barulho de porta. É... Na frente tinha, um, tinha é, vários restaurantes. Então fazia muito barulho, a, quando uma pessoa ia no banheiro, eu sabia que a pessoa ia no banheiro, né? Porque abria a porta, entrava, até escutava fazendo coisas no banheiro, que a gente faz no banheiro, né? Tipo, não, digo, necessidades, você sabia que a pessoa tava fazendo isso porque você dava para ouvir, né? Porque era né, tão assim, ah, então eu tava muito incomodado, então eu preferi realmente sair. E é isso, gente, eu queria mostrar um pouquinho pra vocês do apartamento. E é 1h50, eu tenho que estar tá na aula 4 horas. Eu acho que daqui uma hora, mais ou menos, eu saio. Agora eu pego dois ônibus pra ir. E... Bom, vou aproveitar que eu mostrei o apartamento e vou mostrar também a escola pra vocês. Então, vocês vão me acompanhar até a escola. Hoje a gente vai... O... Esse mês é aula de televisão, hum, coisas que eu amo. No final do mês, né, eu acho que na última aula do mês, que é dia 30. É, a gente vai pra praça gravar, né, então eu tô muito ansioso, ai meu Deus! Tô muito ansioso por isso, e lógico, eu vou mostrar pra vocês. E vou fazer story, vou fazer tudo. Ah, se você ainda não me segue, siga lá. Lucas Kim, no Instagram. Bom, estou muito sumido daqui do canal, porque minha vida realmente... Só trabalho, agora que tá, né, as coisas estão acontecendo. E já me pediram para fazer vídeo em supermercado, é, é, mostrando preços, essas coisas. Mas o que acontece? Eu... Como eu trabalho quase o dia inteiro, eu como mais na rua. Então, eu não comprei mais. Mas, vou comprar, né? Porque agora, como eu tô num lugar só meu, assim... Meu, só, né? Com a minha amiga. Ela não tá aqui hoje, então eu não vou mostrar ela pra vocês. Mas, em breve, eu gravo um vídeo com ela. É... Eu não comprei mais, né? Mas agora, nos últimos dias, eu comprei coisas pra comer em casa. E é isso, gente. Estou aqui falando há quase 10 minutos. Vou mostrar um pouquinho da escola para vocês. E é isso. Voltamos. E espero com essa série de vídeos que eu quero mostrar de Buenos Aires para vocês. Eu só preciso de alguém para me acompanhar, né? Para ficar mais legal. E não temos essa pessoa. Quem sabe a minha amiga. Mas é isso. Vamos sair agora para ir para aula. Ah, ¿eh? ¿Más? Sí Fotos y videos Y acá me abre el video, ¿ves? No, pero lo porque lo, lo envías así Así es como se tira como ¿Qué dicen? Ah, voy a decir que vaya al revés, vaya a buscar el video No, no, volvemos a... <risa> sí Lucía, puedes pasar Colegio, mal, no me puedo concentrar, me tengo que levantar cada cinco minutos para ir al baño porque necesito tomar aire, sigo sin poder hacer amigos, en mi casa el mismo, no puedo dormir, no, no, no, no, no estoy bien. ¿Pudiste tomar la medicación? Que sí. te pasé de la otra vez. Sí, mi, mi hermano me ayuda, eh, me ayuda a que las tome, que no me olvide, pero siento que. No, no me hace efecto, siento que no me sirve, siento que sigo igual, estancada en el mismo lugar hace meses, años y siento que no voy a salir nunca más y tengo miedo de quedarme acá para toda la vida. No, no, no me sirve, siento que no me sirve esto, no sé si esto me hace bien, si me ayuda, ¿a, a qué lugar me va a llevar este lugar, esta terapia? Me dijiste que tu hermana te ayuda bastante, sí. tu relación con ella, ¿cómo es? más o menos también bien. Bien. Yo, yo la quiero y sé que ella en el fondo me, me quiere pero no nos llevamos también ella me cuida mucho pero siento que es por responsabilidad nomás vino con vos hoy sí ella me acompaña siempre a todos lados quieres que la hagamos pasar para charlar sobre eso juntos eh, bueno sí. está bien não te molesta? Eh, não, não, no, está bem. Permissão? Como está? Bem. Bom, bueno, estive charlando com tu hermana, me dijo sí. que está tomando a medicação sí. bem e que la ajudasse. Sí, la ayudo. Pero la veo mal. La veo peor de, de la otra vez. Mejor? Sim. Sí. Quería saber si charlaron esa semana. Sí, esto pues semana con ustedes en, en la casa. Eh, mira, fue complicado, pero yo la estoy ayudando un montón. haciendo todo lo posible para que se mejore. No sé que, que te cuente ella como como Dijo que la relación de ustedes es buena, pero hay algo que no entiendo. mira yo la llevo a todos lados. mira yo la llevo a todos lados. Yo ya no sé qué más hacer. Mamá trabaja todo el día. Yo soy la responsable de ella. Es muy dependiente. Yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada porque la estoy cuidando de ella. O sea, yo la amo. La amo un montón. Desde que llegó a casa... Desde que la adoptamos, siempre la intenté cuidar. Es más, estoy controlando sus pastillas para que las tome. Pero me estás diciendo que no está mejorando. Eso, me había, eso no me habías contado. ¿Qué cosa? Que eras a, adoptada. Bueno. ¿Con qué edad? Y nueve años, capaz. Bueno. Sí, nueve, nueve no me siento parte de la familia, yo no entiendo para qué me adoptaron. Mamá nunca está en casa, papá, menos que menos. Y tengo una hermana que es como una madre, pero no me quiere como una madre. Me quiere no porque no te quiero. No, porque haces el papel de madre, pero no lo querés hacerlo, haces porque sabes que no te queda otra, porque no te da el corazón para dejarme a mí hacer lo que quiera. Asumiste ese rol porque no te queda otra y yo me siento todo el tiempo una carga. Y, y siempre soy la víctima, yo obviamente, porque yo siempre la paso mal, yo siempre estoy en problemas y vos siempre estás atrás mío controlándome y, y no, no me siento parte María. de la familia ponete un poco en mi lugar también yo tenía 10 años cuando vos llegaste y, y me cambió la vida po, de verdad, lo digo cambió la vida, intenté cuidarte lo más posible Ponete un poco en mi lugar. Te estoy ayudando en todo. En todo lo que necesitas. Voy y te llevo. O te busco. Yo de verdad no sé más qué hacer. De corazón te lo digo. Yo, yo quiero que seamos hermanas. Quiero que seamos hermanas. Que nos llevemos bien como hermanas. No quiero estar así en esta situación. No, no, no me siento cómoda en este papel de la tontita que la tiene que llevar a todos lados que tiene problemas que tonta, la tiene que manche. medicar y ponerle la pastilla en no. la boca mira, escúchame creo que ustedes dos tienen un problema que tenemos que tratar, las dos juntas porque por lo que veo, eso lleva años y me gustaría que a partir de ahora vinieran las dos juntas estoy bien. yo voy a hacer todo lo necesario para que ya se esto. te pido que sigas tomando la medicación que intentes hablar con a também, que te apoie em isso, de comunicação, e você, seja um pouco mais compreensível com ela, e trata de não pelear, Acá veo que há muita pelea entre vocês, e... Desculpem, y... mas eu não estou peleando, estou tentando que ela me entenda a mim também, é es que estou tentando entender, acho que temos que entendernos las dois. Bueno, vos no sabés lo que se siente tener todos los problemas Y yo tampoco sé lo que vos sentís en este momento y todo Con todo lo que cargas Me lo puedo imaginar pero no sentir Y, no sé Podemos probar ser hermanas de en serio Yo lo voy a intentar Yo, de verdad Lo, lo que ella necesite, lo voy a hacer Es más, eh, la semana que viene eh, Venimos las dos juntas te dará placer más y mejor. Tranquila, sí. además mamá te ama, te ama. Yo entiendo que es difícil porque mamá nunca está, está trabajando. Lo que pasa es que papá tampoco ayuda, ¿sí? Pero vamos a mejorar, te lo prometo. Voy a hacer una armada, digo, lo... no sé cómo te imagines vos. Sí, okay. Yo veo que se quiere mucho. Es que sí, la Hay amo. que charlarlo más. Okay. Dale un abrazo. A ella. <risa> oh Deixa de estar triste. Uh -huh. Está bem. Bueno, eh, Nos vemos na semana. semana que vem, a mesma hora. Ok. Muito eh, obrigada. Disculpa, sigue com as novas medicinas. Sí. Sim. A cada 8 horas. Ok. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Sim. Obrigada. Obrigada. Obrigada. Hello. Oi, gente. Vamos mostrar um pouquinho lá da escola. <laughs> Já estou em casa. Ai, muito cansado. E é isso. Bom, prometo tentar voltar para fazer novos vídeos aqui e muitas coisas. Meu cabelo já tá uma porcaria, eu tô estragando mais ainda. Né? Mas enfim, é isso. Se você gostou, dá o seu like, comenta, compartilha. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E nos vemos na próxima.